Eu sou a Adriana Tax Endres, jornalista. Estou aqui na Casa das Massas, na Rua Lameia Lins, acompanhando o lançamento do clipe da pianista, compositora e professora de piano e de meia Barreto. É, logo mais a gente vai é, ver o lançamento pelo canal do YouTube do clipe da música Sentimento, roteirizado e produzido por César Felisbino da Vega Produtora. A capacidade de transformar palavras e experiências em lindas melodias que tocam fortemente nossos corações. Nossa alma é uma habilidade ímpar. Parabéns por tanto talento e dedicação queremos expressar através dessa homenagem nosso amor, carinho e admiração por você. Família e amigos, seus, seus fãs desde sempre. Eu posso falar para vocês que estou muito emocionada. Eu estou aqui com a artista Edmeia Barreto da Silva, que acabou de lançar o clipe da sua música Sentimento. Edmeia, qual foi a importância para você do lançamento do clipe desta música? Por que a escolha de sentimento? Olha, eu escolhi a música Sentimento porque, de todas as músicas que eu compus, a música Sentimento foi a que mais tocou o meu coração. E porque todos nós viemos do amor, né? E esta música eu estou dedicando às pessoas que realmente foram as mais importantes da minha vida e continuam sendo, de onde eles estiverem, num outro plano, que são meus pais eu dediquei a, dedico a eles essa música. E outra, uma grande importância, quanto à a, a minha escolha da música Sentimento, porque a, faz parte do elenco, crianças de várias idades, e, e agora, no momento, em meio às turbulências, é, o que nos dá esperança são as crianças. Né? As crianças passam muita esperança para a gente. Então é um dos fatores principais que, é, também que eu escolhi a música Sentimento. Eu estou aqui com a Usana Nadalim, proprietária da Casa das Massas, é, restaurante tradicional localizado aqui na Avenida Lameia Lins, em Curitiba, onde foi realizado o evento de lançamento do clipe da Edmeia Barreto, pianista. Osana, qual que é a importância para você, como empresária, de fazer um evento é, para poucas pessoas aqui para o lançamento desse clipe da, da Dime, que é uma compositora paranaense? É uma alegria imensa, né? Assim, poder contribuir com essa parte cultural, né, da nossa da nossa cidade e também paranaense, né, se lançando no meio assim, lançando mais né com com clipe eu, eu fiquei muito feliz com a escolha e agradeço muito assim é uma é uma honra para mim a casa das massas tem esse restaurante mas também tem outros serviços para a população né isso a gente trabalha com atacado varejo essa parte de eventos né assim é um espaço aí pequeno nessa pandemia a gente não pode a, abrir muito espaço né então, então, a gente está atendendo desta forma, assim, à medida do do possível, né? Mas, bastante feliz aí com o lançamento do clipe da Edneia, aqui. nos preparamos para isso e espero que, que seja bem satisfatório. Eu estou aqui com Rafael e Rafaele Pilate, pais da Vitória e do Eduardo, duas das crianças que estrelaram no clipe de Edmeia Barreto. Rafael... Qual a importância para você de ver sua filha de 5 anos participando de um clipe que vai marcar a cultura paranaíse? Sem dúvida, Adriana. Obrigado. É, quero parabenizar a Edmé e dizer que a importância é, primeiro, como pai, né? um orgulho, ver minha filha é, com a desenvoltura que ela já tem e a, e a atração que ela sente pelo piano, pela música, e a satisfação maior ainda deles estarem... É, participando de um clipe de uma artista que, de fato, é uma artista na acepção da palavra. Ela, vamos dizer, não faz parte da grande mídia, mas é um pecado para o Brasil isso, porque ela, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores artistas que esse país conhece. É uma professora de música, eu tenho orgulho de ser parente dela, de ela ser professora do meu filho de piano. Meu filho sempre gostou de música e minha filha também, então para nós é uma satisfação que a nossa professora, a nossa prima, a nossa amiga, está hoje coroando o sucesso, né? Eu tenho um lema para mim que eu levo desde sempre, que a vitória se encastela em jardins encantadores, mas para chegar a ela não há caminho de flores. Então a gente sabe que a Edmeia está aí na estrada há muitos e muitos anos, e é sem dúvida alguma um dos maiores talentos do Brasil, não é nem do Paraná, eu posso dizer com segurança, porque eu acompanho música, eu participo, eu sempre gostei de música, aprendi com meu pai com minha mãe, participei de diversos shows né, como espectador e sem dúvida alguma a Edmeia é um talento nato e ela merece esse sucesso que ela tá al alcançando hoje. Obrigada! Estou aqui com a Cristina, mãe da Manuela, a Manuela estrelou também o clipe da Edmeia Barreto e agora eu vou conversar com a mãe Sobre a emoção desse momento Cristina Qual que foi a importância para você para o seu esposo da participação da Manu Nesse clipe da Edmeia Nós ficamos muito orgulhosos Com a participação da Manu É um orgulho Ter a Manu participando No clipe da Edmeia E a Edmeia é professora da Manu A Manu faz piano desde os cinco anos E... E é um orgulho para nossa família, para a Manu. Manu ficou super feliz de participar. E, e a Edimeia é uma professora maravilhosa, assim, vai marcar, marcou a nossa vida. Da Manu, a nossa vida é um orgulho para gente. Obrigada. E assim encerrou a noite de lançamento do clipe da pianista, compositora e professora de música do Círculo Militar do Paraná. Edmeia Barreto, e também continue acompanhando o trabalho da artista nas plataformas que logo depois do clipe da Sentimento, teremos mais novidades com o lançamento do EP de Edmeia Barreto Obrigada Aê!